Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. E aí? Eu estou bem? Que bom. Você se lembra das outras conversas? Não. Precisa. Ah, o princípio de correspondência, trazendo conjuntos, subconjuntos, padrões, grupos e semigrupos, formando um ideal pode ser coordenado, né, por um padrão de congruência. As estruturas elas são sempre homomórficas, elas sempre preservam o princípio inicial formando a, a, derivadas que preservam o princípio inicial a ideia inicial então, se é, se é um ideal humano de direito humano todo padrão homomórfico isso é muito usado em álgebra. Ele é um padrão que traz uma estrutura mental que associa direitos inevitavelmente. Tá? Tá. O problema ele aparece quando há grupos ou semigrupos que fogem desse morfismo. Não há uma congruência de semi-grupo ou uma relação de equivalências compatíveis para operações saudáveis. Operações Onde? que saúdam o, o início. Onde, Onde não há, né? Nas relações humanas, né? Nos pensamentos associativos e dissociativos. A pessoa que distorce o ideal é, em direitos humanos, ela ela está atribuindo ah, ao centro desse semigrupo que ela cria a partir dela a sua sua verdade então temos o grupo ideal e quando há distorções gerando uma disfunção nós temos criações de semigrupos isso é baseado na verdade mas só a criação de um semigrupo quando essa verdade ela é apropriada ela não é uma liberdade ou uma verdade livre ela não pesa ela não se baseia em ideais um, como virtudes sabe ah, você você segue um ideal lógico o ideal harmonioso, o ideal verdadeiro, segue uma virtude é, que não é sua. Ela é um caminho que vai levar ao entendimento mútuo, inevitavelmente. Sim. Quando nós colocamos na equação o elemento falta... A gente destrói a relação de equivalência Porque há uma apropriação da visão Da habilidade de ver E a apropriação da verdade Destitui é, Direcionamentos é, Comuns, paralelos Né? Ah, então alguém só se acha, só consegue se apropriar da verdade e achar que ele tem domínio sobre aquilo, se ele estabelece uma relação de falta. De falta, ou usa como referência para poder aplicar variações que são benéficas a ele ou são são, são boas para ele, né? Porque se ele não reconhecesse falta, ele não conseguiria privar alguém daquela mesma verdade. Exatamente. Então, um, a, o, ideal, o ideal seria que toda relação fosse isomórfica. O isomorfismo é o mapeamento que preserva a estrutura uh, inicial quando usado em duas ou mais estruturas diferentes. Ele pode ser invertido, pode ter um mapeamento inverso, pode ter uma, uma, uma, um reflexo Pode ter uma alteração, que mesmo assim não, é, não muda Não muda o princípio ali empregado tá? E esse princípio é essa verdade Parte do mesmo ponto, tá acessível para todos Exatamente Uh, o processo de trazer adjetos né, a, a certos elementos, quando você agrega seu ponto de vista, não é errado. Porque você está observando uh, ideais e padrões e está oferecendo o seu ponto de vista. Alinhando isso com álgebra ou até mesmo esse homomorfismo e congruências, nós temos uma sobrejetiva. Ou seja, tem o ideal, tem as virtudes, você dá a sua opinião e agrega sem alterar o princípio inicial Sim, porque esse princípio dentro dessa percepção nunca pode ser é, alterado Alterado, mesmo que eu coloque várias coisas eu reconheço que esse princípio não pode ser alterado No simples ou no complexo a verdade sempre prevalece, prevalecerá. Sim. Por quê? Porque é o princípio divino. É o simples que você consegue colocar no no simples e é o simples que você consegue colocar no complexo, respeitando a subjetividade daqueles conjuntos. Então, tendo aqui esse princípio de conjuntos, grupos e semigrupos derivados de ideais. Nossa! O que, que tá acontecendo Passou uma moto super barulhenta. Depois está passando um helicóptero super barulhento. Espero que.. Espero que sejam coisas independentes. Eu acho que sim. Então a, a particularização Dessas ideias iniciais Elas não são necessariamente Ruins Elas são um, Elas são um, Como traduzir Essa palavra Adaptações Elas são Co- Hum. coeficientes homomórficos monoides. Eu vou traduzir a palavra que eu traduzi, tá? É, vai falar, por favor, porque isso não. Aí também não tá rolando. Não fica tranquilo, é porque eu preciso fazer os as eu pontes. Entendo. Eu entendo. Então, o que é isso? Tem um padrão abstrato, tá? Eu tenho um monoide que é um conjunto equipado com uma operação binária associativa a um elemento de identidade inicial. Há uma identificação. Exemplo. Seres humanos têm direito a serem saudáveis, estáveis e viverem com amor. Esse é um direito Amor é neutro Mas há limites no amor De maneira a traduzir ou a projetar Um padrão de bem-estar E cuidado aos seres que estão sob uh, Essas classes de congruência do direito humano você pode dar uma opinião binária, contrária, pode ter uma estrutura trinária, mas mesmo sendo um ponto expressivo, mesmo sendo uma identidade, a sua interpretação, a sua visão, ela pode ser contrária, mas ela não altera a visão inicial, porque ela é uma visão, é uma, um ponto de arquitetura. A visão inicial é uma visão neutra. É uma visão... Por exemplo... Você está no, conversando comigo por meio de um computador? Sim. Para o computador... Esta... Interface gráfica... Que nós usamos... É eu agora, você... Mas... Não, é, não importa. Isso é uma interface... Bonita né? Para o usuário Para o computador isso é Isso é só Um, um, um meio tá? Então para o computador A realidade são os códigos primários De programação E a linguagem de programação usada uh, Nessas interfaces Esses comandos E as ações Derivadas desses comandos para o sistema do mundo, do universo não há essas dimensões holográficas e esses princípios de interação para o universo, existe uma álgebra multidimensional são comandos e interações que refletem em padrões e versos então, o universo não considera a interface? Não Então, é, é tu, tudo é um matemático Tudo, tudo é uma temática, né? Aí, para você integrar mais, né? Hum. eu teria... Uh, tudo seria má e pá, né? Mater e pater. Seria matemática de sustentação e pater, temática de ação. Por exemplo, a matemática ela propõe uma temática de sustentação que favorece sempre uma dedução lógica das equações. Uhum. Para o universo, para a linguagem de programação do universo, numa tradução livre, eu teria a matemática sempre com equivalências e proporções lógicas, derivadas e de estruturas que sempre seguem uma linha lógica, eu também teria um campo de ação e atuação dessa temática, tendo sempre uma linha e uma, uma congruência e um padrão lógico. Seria uma, uma tradução livre também, uma matemática da linguagem, matemática da linguagem de ações. É... Era isso que eu queria saber, porque eu, como ser, eu percebo as coisas de uma forma que não é tão lógica, às vezes, ou não é tão matemática, eu interajo com o meio de maneiras com que eu não estou, muitas vezes, nem consciente do que está o que tá se passando assim. Então, quando alguém tá triste, não sabe por quê, ou ou não sei, brigou com alguém, ou tá muito feliz também não sabe por quê. É, é, a pessoa, de certa forma, ela tá reagindo com uma interface, ela tá nas interações, só que o que tá rolando, ela hum, Agora, agora tá confuso, porque... Não, não, não é confuso. Hum. Desculpa te cortar. Sim. A pessoa está imersa em uma interface. Só que não é uma interface que você usa como a do computador. É uma interface extremamente complexa. Sim. Que favorece uma interação uh, do próprio psiquismo. Né? Uhum. Então, há uma cadeia de patrões e múltiplas dimensões... Uh, em sobreposição, uh, trazendo uh, um universo, um princípio universal. Uh, existem diferentes estruturas, não só a estrutura objetiva. Uh, existe uma estrutura mental, uma estrutura vital e uma estrutura espiritual. Essas são as três, três linguagens... Que, pra, que são usadas em seres imersos. Um, nessas linguagens, o ser que está tendo sensações, uh, quantificações e qualificações dessas sensações, ele está interagindo em uma estrutura própria, mental e vital. Ele está exercendo sua vitalidade, sua mentalidade. Mas essa estrutura própria Ela é alinhada Ao Aquela... Aqueles princípios Princípios universais Eu vou usar esse termo Não, não há problema, é algo novo Cunhar termos é natural é. Se um ser Parte das interações que ele teve, das experiências, das vivências, etc. Ele se alinha com esses princípios ou ele se dissocia desses princípios porque ele está usando dados, de certa forma, dados próprios, dados que são derivados, mas que não necessariamente refletem a verdade ele tem essas opções a diferença é que hoje há uma estrutura espiritual que em filosofia é uma estrutura natural que dá ao ser dados para ele seguir esses princípios homomórficos, princípios que não mudam e aí ele consegue chegar a uma decisão melhor se não sozinho acompanhado não sozinho com ajuda, oi. Esses princípios homomórficos eles funcionam em qualquer escala, em qualquer dimensão? Hoje sim, para a Terra, sim. Então, um ser que está apresentando padrões, expressando padrões dissociativos, se ele quer se alinhar com esses princípios. O que ele faz? Hum. Se ele está ouvindo aqui e ele está agindo com impulsividade e depois se arrepende, ele tem uh, regras de convivência e de ação que são para ele mais desconfortáveis são para ele mais, ou mais desconfortáveis ou mais confortáveis isso é um, isso é fruto da, da, da liberdade que ele tem porém buscar o conforto buscar o bem estar não é errado E se há alguma regra de comportamento Que ele julga ser vital Para sua permanência De forma mais estável possível hum, Ele Precisa Pode Compreender o quanto isso é vital ou não Entender as possíveis consequências de ver isso como vital e traduzir uh, para sua própria realidade se aquilo é tão importante ou não. Se tá difícil, a melhor maneira hoje para chegar ao resultado é através do exemplo. É através da, do acolhimento E voltar aos princípios tribais Compor algo Compor um grupo Compor uma filosofia Que te ajuda a esclarecer as próprias dúvidas e lacunas E dar um direcionamento Então se está difícil sozinho é, é, Pode nos procurar Ah, seu set, porque assim, ó é, eu, eu posso chamar seu site a é senhor 7, né? Não é problema, sete. pode me chamar da maneira que for mais confortável É que eu li, mas esqueci ah, Teve uma conversa com o Tranca faz pouco tempo que ele tava falando de dos seres que eles não exercem a própria liberdade e de certa forma é, eles não exercem porque uh, eles foram muito cerceados pelo meios, o sistema criou limitações e eles começam a operar dentro dessas limitações e tem medo de sair desses limites que eles entenderam como limites porque é, parece uma ameaça. Né? tem medo de sair disso e aí nesse contexto como que... É... como que o ser que tem medo de fazer alguma coisa diferente consegue buscar esse alinhamento buscar algo mais confortável sabe esse ser claramente precisa de ajuda então, não são, não são esses elementos que geram esse desconforto que serão trabalhados inicialmente. O ato primário é estabelecer outras referências para gerar uma, um estado de conforto e garantias desse conforto, o que ocorre através do tempo, para depois esse ser observar esses padrões que são padrões de choque, né? Padrões que desestabilizam a sua própria verdade. Que daí, mais para frente, ele consegue uh, ter mais estrutura mental para lidar com a situação. E, e compor dentro do ideal dele esse conjunto de referências que tem mais alinhamento com a essência ou com os princípios Verdadeiros é? Verdadeiros associativos, sim Como que é um verdadeiro dissociativo? O verdadeiro dissociativo é quando ele cria um semigrupo à parte Ignorando o princípio inicial homomórfico Quando ah, é uma ele cria uma, uma criança ou um dogma Na verdade que só funciona num contexto específico Isso Ideias homomórficas funcionam em todos os contextos. São princípios axiomáticos, são axiomas. Um, no simples ou no complexo, funciona. Lembrando que no complexo um, funciona porque ele é muito aberto e neutro. Então, ele recebe qualquer adjeção, qualquer ponto que traz mais complexidade sem contrariedade. Então essa é uma boa dica para quem tá buscando a verdade. Pensamento um... associativo. Ela funciona em todos os contextos. Sim, sim. E Tá, e por exemplo assim, a gente tá falando num sentido abstrato, porque quando usa o Direito Humano como um princípio, ele também deveria se manifestar em todos os contextos. Sim. Mas quando ele não se manifesta, como que eu sei que ele continua sendo uma verdade se ele não se manifesta em, em várias, vários aspectos? Padrões de confirmação e bem-estar. Vai servir pra você Mas tipo, se, se o Direito Humano é uma verdade Como que tem gente com fome, assim? É uma verdade, mas não é uma lei, por enquanto Então como que eu... O que que eu uso pra me guiar para saber o que, que é a verdade, padrões de confirmação e bem-estar. Eu faço isso, isso me gera bem-estar, é confortável, é prazeroso. Então eu vou, evidentemente, continuar fazendo. Eu estudo com esse grupo ou eu estudo certas coisas, isso me traz clareza, me traz objetivismo. Me traz foco, concentração. Então é benéfico para mim e vou continuar fazendo. Isso vai maturar e amadurecer, vai estruturar, vai deixar mais sólida dos seus alicerces. Das estruturas, tanto mental, quanto vital, quanto espiritual. Tá, porque se é algo que não traz um conforto em... Diversos níveis, é... Diversos níveis não, senão... Se é um conforto que é de alguma forma incômodo... Tipo, é só um alívio, né? Ai, não é associativo. Sim, sim. É só uma fuga. Tipo, vou fazer isso aqui que é mais legal do que aquele outro negócio que eu tava fazendo, mas isso aqui também não é bom. Só é menos ruim, é só um redirecionamento de... É o menos pior, né? Mas ainda não é bom Sim, é, alívio são inevitáveis Quando você começa a sua jornada Ao autoconhecimento Tá É melhor um alívio do que uma descoberta drástica Que gera extremo desconforto Mesmo que num, num curto período de tempo Ainda é um extremo desconforto Você vai se aliviando, aliviando, aliviando até não sentir mais nada e depois mudar de ideia confortavelmente Caso isso seja o melhor pra você Ok, então é pra ir levando de boa, né? Quem tá... É o objetivo, é Quem tá chegando agora Começar de boinha, devagarinho Sim, até... essa é a sétima conversa, né? Tem outras seis, mas... Bem diferentes Hoje há, há a proposta das três estruturas Que favorecem uma, uma vida melhor Então a gente agrega, integra e propõe E dentro dessas propostas temos proposições que regem E são regidas pelas mesmas leis iniciais Leis de direitos universais Tá certo? Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.